O primeiro tipo de variável que a gente vai encontrar nesse curso são variáveis que recebem valores do tipo inteiro. Tá? Inteiro é todo aquele número que não tem parte decimal para expressar uma, uma, uma parte fracionária do número. Tá? É, depois a gente vai falar mais sobre modelos de representação do número. Tá? Então, o que a gente chama de número inteiro está ligado a um modelo de representação do número. Em princípio, você tem quatro tipos de inteiro no Fortran. Fortran, é, Fortran, não, né? Inteiros que levam apenas um byte para armazenar. Tá? Então, esses caras têm 8 bits para representar o número, sendo que o oitavo bit é sinal. Então, sobram 7 bits para você representar o valor do número. E a faixa de valores que, ele, que, ele, que, esse, que esse tipo de inteiro aqui suporta vai de menos 128 a 127. Depois a gente vai ver por quê. Tá? É, depois você tem inteiros com 2 bytes, que em princípio... Vão de menos 3200, é, 32.768 a 32.767 Inteiros de 4 bytes Que aí já armazenam né desse número gigantesco aqui Desse número enorme aqui até esse número enorme aqui tá? E se você não especificar qual é o tipo de inteiro É esse cara aqui que vai ser... Que vai ser alocado para sua, essa representação que vai ser reservada para sua variável. E a gente tem é, inteiros com 8 bytes, que aí você tem 64 bits para representar um número, sendo que 63 leva o sinal. E aí você consegue armazenar números da ordem de quase 10 a, a, a 19. Okay? Esse cara... Você poder usar um inteiro do tipo 8 vai depender muito da capacidade da sua máquina e do compilador. Aliás, esses dois tipos de inteiro aqui, tá? o integer de 1 byte e o integer de 2 bytes, depende muito do compilador. No compilador em que a gente está tá trabalhando aqui, né? é, isso aqui não funciona tão bem. Então a gente vai se restringir a esses dois tipos de inteiros aqui. Né? Um integer de 4 bytes e um integer de 8 bytes. Nota que para declaração de uma variável, né? eu tenho aqui integer, abre parênteses. Então integer está me dizendo que é o tipo integer, inteiro. Kind, kind vai, vai especificar quantos bytes você vai usar para armazenar um número. Okay? Então, a boa prática de programação no Fortran é você escrever kind igual ao um número de bytes. Que só vai ter 4 e 8 bytes efetivamente para a gente trabalhar. Tá? Mas, mas, uh, vocês, mas vocês vão ver em vários programas por aí, né, uma declaração sem o kind. Tá? Na, em boa parte dos compiladores vai funcionar bem. Mas é sempre boa prática de programação você usar o kind igual, porque pode não funcionar dependendo do, seu, do compilador que você vai usar. Okay? Para o GFortran que é o compilador que o Online GDB usa, isso aqui funciona muito bem. Então, né, vamos dar uma olhada em, em algumas coisas aqui, para já chamar a atenção de vocês para uma coisa que vai ser muito importante quando a gente falar de representação de números em, em binário. Tá? Vamos pegar esse pedacinho aqui do programa, é, tem uma variável c, que já está declarada aqui, então essa variável c é integer com 4 bytes, ela vai receber o valor dessa função aqui, que é uma função que a gente chama de função intrínseca do Fortran. Né? O Fortran já vem com várias funções prontas para determinadas coisas, esse cara aqui em particular vai te dar o maior número que um, o maior número que um que um integer de 4 bytes vai receber. E aqui né, vocês estão vendo que o ponto de exclamação é um comentário. Então eu estou descomentando aqui. Tudo que tiver com ponto de exclamação é ignorado pelo, pelo compilador. Tá? E... Eu posso colocar aqui, então, qual que é o valor máximo integer 4 que uma variável integer 4 pode armazenar. Vamos ver como é que, como é, que é esse cara daqui. Vou salvar com Ctrl S e vou rodar com F9. E aí você vê que né, o valor máximo para um integer 4 né, é exatamente esse que eu coloquei aqui. E agora uma coisa, uma coisa um pouco estranha, que vai parecer um pouco estranha para vocês, que eu vou deixar já fermentando na cabeça de vocês. E a gente só vai esclarecer quando a gente chegar na representação em formato binário. Tá? Vamos ver o que, que acontece quando eu somo 1 um a esse maior valor. Vocês já estão sacando que o que vai acontecer é que eu vou ter esse valor aqui. Okay? Que é o valor mínimo Ou seja, o menor valor né? O menor valor com sinal Então, número negativo É sempre menor do que número positivo tá? uh, Sem o módulo é isso que acontece Vamos ver o que, que acontece aqui Salvo Rodo E agora acontece uma coisa muito estranha Eu somei 1 um Ao valor de C que era esse daqui, então inicialmente o valor de ser é esse daqui, quando eu somo 1 a esse valor, me dá um valor negativo. Okay? Isso tem a ver com o modo como você representa o número, o, número, o número na memória do computador, que é binário, e como o computador faz as somas né? e, e, e operações em geral com números binários. Então é sempre importante a gente saber qual é no nosso no nosso código, né, se a gente vai atingir o maior valor de um maior valor ou o menor valor que possa ser armazenado por uma por uma variável de um determinado tipo, porque senão a gente pode ter resultados inesperados e que certamente vão ser muito desagradáveis, como esse daqui, ok? Para a gente terminar, tá? Então eu vou colocar aqui o valor para o valor para minha para minha variável de, de 8 bytes aqui. Vou descomentar vou descomentar aqui tudo. Salvo e roto. OK? Então você vê que o maior valor que a variável integer 8 Consegue, consegue armazenar, é esse daqui. Se você soma um acontece a mesma bizarrice, só que vai para o outro extremo. Tá? Então a gente só vai entender isso daqui quando a gente olhar é, como números são representados em binário, né, no modelo de representação de números inteiros e no modelo de representação de números reais. Okay? É, enquanto isso, fica o aviso. Okay? sempre tomem cuidado para saber se o seu algoritmo pode chegar em um certo número que atinja a precisão da máquina, né? que atinja ou o máximo, que ela, o máximo número que pode ser representado ou o menor número que pode ser representado. A gente vai entrar com isso em mais detalhes quando a gente aprender a representação de números uh, reais. Okay? Então, na próxima videoaula, a gente vai ver como é que a gente declara Números reais, não importa.